E aí, Clã aqui de novo. Hoje a gente está voltando aí com Blasphemous. A gente está jogando a DLC Steer of Down, DLC gratuita para PC e consoles também, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as penitências. A gente meio que não abordou elas, né? a gente pulou elas com receio. Isso foi uma bobagem e hoje a gente vai explicar qual que é a melhor para pior para começar. Tudo bem, aqui a gente já está no comecinho, a gente está usando a textura aí, esmola mola por esquecimento é uma, é uma skin da DLC, quando você doa, aí, acredito por volta de 100 mil lágrimas para a igreja como dízimo né e a gente está indo lá para o pilar que é tão importante está aqui o pilar Onde a gente vai escolher as nossas penitências. A nossa gameplay a gente fez sem penitência achando que estaria evitando o pior. E na verdade não. Para mim o sem penitência é a terceira mais difícil de ser feita. A ordem melhor. Se você quiser fazer todas as penitências. A ordem que eu prefiro é. O coração sangrento, a verdadeira culpa, a ia sem penitência e finalmente, por último, a fé inabalável, que é terrível Muito bem, eu vou mostrar um pouquinho de cada um é, Primeiro a gente vai mostrar aí o coração sangrento, como funciona Muito bem, porque a gente está com o coração sangrento, não é? Ah, essa textura que você ganha, skin que você ganha quando zero o jogo, ela é uma skin bem bonita. Vocês podem ver o efeito ali, ele transforma nosso HP em bolinhas. E quando a gente toma dano, se você usar o frasco de. Acho que é ferro. Se você usar o frasco de bide, ele vai recuperando aos poucos. Tipo, você recupera uma bolinha, mas se você não tomar dano, ele vai recuperando até dar tudo, né? até conseguir tudo. Então, isso aqui, quanto mais bolinhas você conseguir, que é visitar aquelas donas com as espadas fincadas no tronco, melhor. A vantagem é que você pode apanhar muito mais dos chefes, vai muito mais. Porque normalmente você morre com um, com dois a três, três pancadas e aqui você Precisa de 7 para conseguir te deitar Outra coisa interessante é que Quando você termina, você consegue Relicário do Coração Angustiado que, recupera, que dá o efeito Dessa penitência Em qualquer outra penitência que você estiver usando Que é a recuperação gradual da vida Enquanto você não toma, não toma dano então é, é bem vantajoso Mas A dificuldade dessa penitência é Sempre que você volta para a área anterior Os inimigos voltam como vocês podem ver, a quantidade de lágrimas que a gente tem é enorme, é porque toda hora você tem que derrotar os inimigos. Emissão Dá uma olhadinha de nesse chefe aqui de só de pra... De pra. ver qual é que é. Vocês podem ver que o dano é baixo. Mas você pode tomar, tomar bastante pancada. Vamos tomar uma pancada aqui, e aí a gente usa o frasco, e aí ele resolve na hora, e você tá vendo que o negócio vai enchendo ali, enquanto você não tomar dano é só alegria, vamos tentar preencher tudo, a gente perdeu. Tranquilão né Por isso que eu acho essa penitência mais fácil de fazer Bem mais fácil Tem muito mais chance Tomar mais um suquinho Só que a hora que você toma dano, ele para de recuperar a vida, né? Então tem que ter muito cuidado para aproveitar essa penitência da melhor forma. Toma. <risos> e ó, enquanto carrega <risos> o próximo chefe, lá. O negócio vai carregando. Bem bom, hein? Vamos para a próxima penitência? Muito bem, estamos na fé inabalável E isso aqui Como funciona? A gente não consegue mais recarregar a nossa vida Os frascos eles recarregam o fervor Então, é, o jeito de jogar isso aqui é abusando aí do fervor uma das orações que eu uso, que é muito fácil de jogar com ela, é o Tiento para as Melenas Espinhosas. Isso aqui é muito bom, vocês vão um ver como é que é. Como a gente não pode recuperar a vida? O ideal é. usar esse Tiento. Porque aí sempre a gente toma dano, enquanto rodar ali, a gente está coberto Fica muito fácil, muito rápido, o dano que você dá com essa initência é muito alto Então perto dos outros, o dano daqui é excelente eu acho que é isso, assim, você tem que se acostumar a tentar tomar o mínimo de dano e abusar das orações O 500 para segurar um sei lá, um chefe que é difícil de desviar e o tá Dolorosa para dar o Lifesteal Também é bom Algo que se obtém assim que conclui essa penitência, você obtém essa skin que é bastante interessante e também você obtém um novo item uma nova conta de rosário Que te proporciona um, a, van, a vantagem né? Ou o efeito Dessa penitência Então quando você for jogar outra penitência Você pode alterar usando essas contas de rosário Tava tendo um bug aí Sobre a conta de rosário é, Desaparecer assim que zero o jogo Mas não se preocupem eu acredito que isso não vai acontecer mais Para PC já foi arrumado, para videogame acho que estamos para arrumar Bom, acho que é isso né, para esse aqui é só isso Eu acho, achei fácil zerar o jogo com essa Como o dano é alto, você derrete chefes muito mais rápido bom lembrar que os itens são preservados muito bem, essa penitência da fé inabalável. A gente está com a skin que ganha quando termina o jogo com ela. É, nós também temos o amuleto, que não é amuleto, é oração, mas é difícil a gente aprender as coisas. Viu? A gente tem uma certa. A gente ganha o relicário do coração fervoroso. O que, que ele faz? Regeneração automática do fervor. Então, se você for fazer, dá para fazer o combo. Você faz a regeneração automática de fervor com a regeneração automática da da vitalidade e ainda pode colocar os frascos de bile como frascos de fervor. Então, dá para fazer um estrago depois que você junta os três. Só que eu não sei até onde é possível fazer, né, o estrago, né? Bom. O que, que isso aqui faz? O que, que esse cara faz? Ele regenera o, o, o fervor. É só isso. O seu personagem é extremamente fraco, o dano que ele dá é extremamente baixo, então você tem que é, abusar mesmo das orações. Você tem que ficar alternando elas para conseguir zerar isso aqui. Eu achei o mais difícil de todos que o personagem é muito fraco mesmo. A oração que a gente abusou foi o Tiento e a Saeta. Vou mostrar aqui a desenhação contra o último chefe, Pra vocês terem uma noção do tão pouco de dano que ele dá. Já... Por cento, por cento Vamos lá. Olha, tanto que a gente já bateu nele E a gente vai usar aquelas que protege a gente. O tanto que a gente bate O cara E não um, um seca o HP Mas, como o fervor está sempre carregando, pode usar sem parar as orações Já, não. já dá para usar o fervor novamente Dá para atravessar ele, dá para fazer tudo Mas olha isso A quantidade tempo que demora para derrotar ele. Provavelmente a gente vai tomar um desacertozinho, viu? Com toda certeza a gente não vai conseguir passar. Você sentir o drama, o quão difícil foi zerar nesse modo. Deu tanto que demora, a gente aproveitou que deu uma brigadinha dele invisível Mas demora demais, vocês têm uma noção, essa segunda parte para derrotar leva por volta de 10 minutos Assim, no nosso ritmo né, eu tento ter que correr o máximo possível, mas 10 minutos sem tomar dano é brabo É brabo Eu não vou fazer, e chega disso aí, ainda bem que a gente fez tá aí as três penitências né como se joga com as três as texturas e os itens que você ganha e agora a gente vai tentar é, resolver aí um, uma dúvida que se tem postaram aí para gente um amigo postou a respeito de uma porta com pedras se é necessário se ela se abre quando você tem todos os itens de penitência. Vamos fazer o teste. A gente já fechou, zerou o jogo quatro vezes com as quatro penitências. Agora vamos equipar as três. Os três bagulhinhos. Vamos teleportar lá para o mesmo jogo. Onde teria que ter a, a porta, Eu acho que seja eu acho. É Diz o que ele estava falando Chegamos em Petra A impressão que dá é que tem alguma coisa. Dá uma olhadinha aqui. Não. Vamos tentar outro lugar. Tem vários lugares diferentes que talvez possa ter um acesso. Vai pra gente não vai para cara. Realmente essa porta não se abriu. Talvez seja necessário abrir ela deste lado. Aí tem que fazer uma missão. Ah, uma missão terrível, hein? Mas não abre por esse lado. Então não deve ter nada do outro. Possivelmente não tem nada do outro lado Onde mais poderia ter uma entrada para cá? Assim, a gente não conseguiu descobrir se abre mais alguma coisa e não encontramos nada Só Talvez só aquele caminho Mas esse caminho aqui O que ele demonstra para a gente É que ele é apenas um acesso Talvez aí, se você estiver fazendo o jogo pela primeira vez não no New Game onde tem as penitências você poderia ter acesso a essa área. De todo jeito tem como ter acesso caindo, né? Caindo nesta parte aqui. Bom, também completo, mas é isso. Pode confiar. A não ser que não seja isso. Por favor, deixe nos comentários. Aí, mais ou menos a dificuldade para cada penitência. As relíquias. opa, perdão, as orações. contas de rosário novas né, uma para cada penitência que você conclui o jogo também tem essas novas né, que você encontra ao longo da DLC, na nossa gameplay a gente obteve e também as texturas, a gente mostrou tudo que pode ser conseguido nessa DLC e só não mostramos em, em funcionamento a gente só não mostrou esse aqui o do guardião sem nome olha o tamanho do negócio Olá. lá Parece essa assombração aí ela... <risos> e ela contribui com a gente vamos enfrentar qualquer inimigo só para ver o estrago que ela faz a gente não chegou aqui pp? Aqui a gente tem o momento perfeito de se usar esse negócio. aqui o menininho. Cheguei à assombração, me ajuda. Ah! Ó! <risos> Bem legal essa oração, né? Então eu acho que é isso aí, pessoal.